Bom, vamos conversar um pouco aqui dentro do livro O Poder do Subconsciente, um dos melhores, se não o melhor livro para te ajudar a mudar a sua mentalidade, mudar consequentemente os resultados que você tem na sua vida. Eu quero compartilhar com você um trecho aqui do livro, que ele cita é, duas palavras né, para você repetir durante a noite, antes de dormir e tal mais importante do que as duas palavras, é o conceito por trás disso. Vou ler aqui o trechinho para você e aí vou explicar qual que é esse conceito bem importante que faz muita diferença. Está aqui no, na página 138, caso você tenha aí o livro, tá? Diz assim, olha, o método ideal para construir consciência de riqueza. Enquanto lê esse capítulo, você talvez esteja dizendo a si mesmo, eu preciso de riqueza e sucesso na vida. O que você deve fazer é o seguinte: durante uns 5 minutos, duas ou três vezes por dia, repita para si mesmo: Riqueza, sucesso. Essas são as duas palavras. Essas palavras possuem um poder tremendo e representam o poder interior da mente subconsciente. Ancore a mente nesse poder enorme que existe em você. Em seguida, as situações e circunstâncias correspondentes à natureza e qualidade das mesmas se manifestarão em sua vida. Agora, olha só que ponto bem importante isso daqui, olha. Você não está dizendo, eu sou rico. Está usando poderes autênticos que existem em você. Não há conflito em sua mente quando você diz riqueza. Além do mais, o sentimento de riqueza brotará dentro de você enquanto contemplar a ideia da riqueza. É incompleta, né? O sentimento de riqueza produz riqueza. Mantenha sempre esse fato em mente. O subconsciente é como um banco, um tipo de instituição financeira universal. Capitaliza tudo que você nela deposita ou grava, seja a ideia de riqueza ou pobreza. Escolha a riqueza. É, então, aquele cita, né? você usar as palavras riqueza e sucesso alguns pontos importantes aqui primeiro quando fala né faça isso é, aquele ele cita é, três vezes é, duas ou três vezes por dia né é, e também outros trechos aqui fala da importância de fazer isso antes de dormir tá é, sempre é bom reforçar porque né quando se fala duas a três vezes por dia, repetição, né? quando você repete aquilo entra em sua mente, mas o melhor horário para fazer isso é antes de dormir. Por quê? Quando você está dormindo, a sua mente consciente está ali, vamos dizer, desligada, mas sua mente subconsciente continua trabalhando. E as últimas coisas que você fala, que você ouve, que você pensa antes de dormir, fica reverberando ali durante a noite. Tá? Então, isso é bem importante a questão dos horários agora o um ponto mais importante aqui para mim mais até do que as palavras especificamente é quando fala que olha é, você não está dizendo eu sou rico né porque aí não há conflito quando a sua mente diz riqueza isso é bem importante essa questão do conflito é bem importante tá é, eu repito isso aqui constantemente quando você usa uma coisa que é muito conflitante o que que acontece a sua mente, tudo aquilo que você repete constantemente, a sua mente vai aceitar como verdade, independente do que for. Só que se for uma coisa muito conflitante, você não vai conseguir repetir. É, às vezes é tanto. É, é um bloqueio muito forte. Às vezes é uma coisa, tipo assim, pô, como assim eu estou aqui com dificuldade para pagar as contas e eu vou falar eu sou rico? Não, não sai, muitas vezes. Tá? Então, quando você usa um método. Que, é, que, que não tem esse conflito Ajuda muito as coisas a acontecerem tá? Muito do porquê muitas vezes não acontece exatamente por causa do conflito né? Você quer repetir uma coisa que está muito fora da realidade E existe aí o um, um fator crítico né? Aí na sua mente subconsciente vai falar Opa, peraí, como assim você está falando isso aqui? Não tem, é, isso não tem nada a ver com a informação que realmente está aqui na minha mente Então, use essas palavras antes de dormir, mas especialmente, não conflito. Procure métodos que não tenham conflito, tá? E, com relação a isso, né, eu quero te convidar a conhecer a reprogramação de extravasse ou prosperidade, caso você não conheça, tem um link aqui, que usa de técnicas subliminares que exatamente tem o objetivo de fazer com que não tenha conflito. O objetivo é exatamente esse, não ter conflito. Então, clica aqui para você... Conhecer essa reprogramação Fez sentido aqui essa conversa? Espero que tenha te ajudado Deixa um like aqui E deixa um comentário também Falando o que você achou É isso, forte abraço Até o um próximo vídeo